Muito boa tarde, olá pessoal, eu sou o Dart, estou fazendo mais um vídeo de Warframe, pessoal Eu estou aqui para anunciar de um sorteio que está a decorrer agora na Warframe Brasil Este sorteio está a ser patrocinado por mim, uh, o que vai ser uh, sorteado é uma Paris Prime Para entrar no sorteio pessoal é muito simples, está um link na descrição que é que leva diretamente para o Discord onde está a ser sorteado a Paris Prime O que vocês querem fazer é abrir o link e ir diretamente para o comentário que está lá a dizer a uh, Dark Gamer está pronto, está a anunciar o sorteio e tudo mais. Vocês têm que dar a vossa reação naquele comentário. Comentem e dão a reação e esperem até acabar os dias. O sorteio vai quando acabar os dias, os bo o bot vai dar o vencedor e eu diretamente vou entrar com, em contato com o vencedor para poder ter, entregar a Paris Prime. Pessoal, também avisando já agora: está de outro sorteio também no, no Discord, claro. É de 900 pls, 900 platinas. Uh, Para entrar nesse sorteio é muito simples, uh, vocês entram no segundo link que vai estar na descrição do sorteio na está na descrição já agora, também tá o link está na descrição uh, E vão de, escrever a seguinte tag uh, Barra ENTER escrevem essa tag e, posso, então, e vão poder estar entrando no discord, o bot vai vos avisar -se que estão dentro do que estão a participar do sorteio, é muito simples, não tem muito o que preocupar, então pessoal eu conto com a vossa presença nos dois sorteios, eu sou o Gamer e este aqui é mais um vídeo de wireframe não se esqueça de comentar, dar o vosso like que é mais essencial aqui para o canal, pessoal inscreva-se também para poder ajudar e fortalecer o que é mais importante também, fortaleça o meu canal, eu estou contando com a vossa presença aqui também e até o próximo vídeo pessoal.